Quem é que nunca passou por aquele momento onde dá vontade de digitar um textão no Facebook ou no Whatsapp com o caps lock todo ligado? E quem é que nunca passou por um momento onde você precisa explicar uma coisa para alguma pessoa e essa pessoa não entende, você tenta deixar a coisa mais clara possível e não consegue? Hã? Ou quem é que num dia de chuva, placidamente no ponto de ônibus, toma um banho do motorista do transporte coletivo? Isso é raiva. Raiva nada mais é do que um sentimento negativo que a gente sente quando a gente passa por alguma situação que deixa a gente desconfortável ou quando a gente está protestando, tem um sentimento de protesto contra algo ou como dizem os memes da internet quando nós estamos pistola. E eu Mas você vou... tá brava? não querida não tô brava. É normal que a gente sinta raiva em alguns momentos da nossa vida. O que a gente precisa prestar atenção é que essa raiva acumulada pode se tornar ódio e esse sentimento de ódio que por definição nada mais é do que raiva acumulada pode levar a gente a cometer atos muito ruins. Você pode então se acalmar, ficar mais tranquilo, principalmente antes de tomar decisões importantes na sua vida ou qualquer tipo de decisão na realidade, porque esses sentimentos de raiva e de ódio não vão contribuir muitas vezes para a sua tomada de decisão. Então, fica tranquilo, pensa direitinho e vê o que você vai fazer. <risos> Todos esses sentimentos ruins que a gente falou até agora estão ligados às nossas paixões primitivas. E essas paixões primitivas Dentro delas tem vários outros sentimentos ruins, entre eles o orgulho e o egoísmo Que são duas das coisas que nos fazem querer retribuir esse mal que a gente muitas vezes sofreu com o mesmo mal E isso não é saudável porque muitas vezes a gente acaba atingindo outras pessoas que não tem nada a ver com isso E gente, é sério, orgulho e egoísmo são sentimentos tão ruins que lá no evangelho Diz pra gente que são as origens de todos os males que tem sobre a face da terra Então, take it easy Vou colocar uma legenda Vai com calma Pra gente sair de toda essa vibe de negatividade, de ódio e tudo isso, é importante a gente exercitar o perdão. O perdão é uma das virtudes que vai aproximar a gente da nossa racionalidade e vai afastar a gente desse passado primitivo que ainda traz tantos sentimentos ruins. E tem outros bons sentimentos também que é bom exercitar, não só o perdão. Bom, galera, agora a gente vai te dar algumas dicas pra você se afastar de todo esse ódio que você pode estar sentindo e como se aproximar dos bons sentimentos que a gente falou agora há pouco. 1. É o que um. Eu okay, um. <risos> Pare. Momentos de agitação e irritação não são os melhores momentos para você resolver coisa alguma. Então, respira fundo e pensa e para e depois você resolve isso. 2. <risos> reflita. Reflita com calma, sem pressa, para você analisar a melhor solução para a questão que você está enfrentando. Porque muitas vezes a sua reação diante disso pode afetar outras pessoas. 3. Haja. É a reflexão de antes que você fez vai te ajudar nesse processo e também porque agir sem pensar, que foi o que a gente fez antes, não é bom. Então, pare, reflita e aja. 4. Evolua, criancinhas de Jesus. Tire da situação o que você acha que é positivo pra você e que você consegue levar com aprendizado pra assim você seguir evoluindo nas suas vidas infinitas. Essas dicas me lembram até One. uma listinha, não é bem uma listinha, mas os processos de cura e autocura que Kardec cita no livro Céu e Inferno. Ele fala que primeiramente a gente precisa perceber que errou, né? depois ter a vontade de reparar esse erro, e aí sim, de fato, reparar esse erro para alguém que a gente tenha lesado ou alguma coisa que a gente tenha feito que tenha tirado um impacto negativo. Bom, galera, a gente agora chega no final do vídeo, eu queria dizer que foi um aprendizado muito grande para todo mundo aqui do IE, que fez esse vídeo com a gente, que construiu o roteiro, porque a gente entendeu que é normal. Eu sinto raiva, você sente raiva, a gente vai sentir raiva todo dia. I'm é importante a gente não se apegar a esse sentimento, porque muitas vezes ele pode levar a gente a fazer atos que a gente não gostaria de ter feito. Então, segura as pontas aí, lembra dos quatro conselhinhos, lembra do Kardec falando do perdão e auto-perdão, respira fundo. E curta, comente e compartilhe esse vídeo. Use desdobra.net, você pode comprar. Clique para ativar as notificações, você sempre receber um vídeo novo do canal. E yeah. é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Yeah! É isso?